4 horas e 52 minutos, horário brasileiro de verão, horário aqui para São Paulo, para nossa região sudeste, sul, para você que é no norte do Brasil, agora são 3h52, uma ótima tarde a você que nos acompanha, Cidade Alerta Especial começa agora e a gente volta a falar do caso da jovem Amanda, de 26 anos, Amanda que é mãe, né, de quatro crianças e está desaparecida desde 12 de novembro, a história da Amanda, ela repercutiu em Todo o país, a polícia interceptou conversas de integrantes de uma organização criminosa, e essas conversas, nessas conversas, a polícia conseguiu eh, eliminar uma suspeita que já era muito evidente para a própria polícia. A Amanda teria sido morta num tribunal do crime. Por que razão? Vou te explicar. Essas investigações apontam de que ela seria informante. Da Rota, a polícia de elite aqui de São Paulo Você vai acompanhar todos os detalhes dessa investigação daqui a pouco aqui no Cidade Alerta E atenção, um tiroteio entre criminosos e policiais acaba em três mortes e 10 prisões Eu vou te mostrar agora o exato momento em que a quadrilha foi presa Presta atenção, vamos ouvir Olha só, esse é o momento ah, fomos, é, fomos, em que é, fomos, os bandidos é, tinham acabado de roubar duas agências bancárias Ó, Presta atenção Troca de tiros com a polícia. Evidentemente que a polícia foi para cima, teve corre-corre, pânico geral. Algumas pessoas tentaram fugir, né? Agora, presta atenção no, no, nos criminosos com fuzil. Olha isso, gente. Você imagina o desespero dessas pessoas. E tem mais, e tem mais. Eles tentaram fugir. Escondidos no baú de um caminhão. Eles foram cercados pela polícia durante uma blitz. Veja isso, escuta. Ó. É a famas, é a famas. É, é assustador. Olha o fuzil novamente na mão aí do criminoso. ó. Vamos acompanhar a reportagem.